Oi gente, eu sou a Vicky Mendes e no vídeo de hoje eu vou bater um papinho com vocês. Eu não sei como eu começo esse vídeo, porque eu tentei gravar ele cinco vezes e eu cheguei a editar as cinco vezes e nenhuma saiu do jeito que eu quero. Eu quero que seja um vídeo que mostre quem eu realmente sou. Eu quero que seja um vídeo que vocês me conheçam de verdade. Eu quero que seja um vídeo que vocês entendam a cada palavra que eu quero dizer. Eu quero que seja um vídeo que vocês realmente Pensem sobre o que, que vocês estão vivendo, se é o que você quer viver ou se é o que a sua família, os seus amigos, as pessoas que vivem com você querem que você viva. Mais ou menos nesse vídeo eu vou explicar o porquê eu tinha parado com o canal, mas a gente já chega lá porque eu preciso falar umas palavrinhas com vocês. Eu já não gravava há um mês. É... É... Eu queria falar que não foi fácil, tá? Não foi fácil ficar longe do canal. A todo momento eu pensava no canal sobre se eu não postaria vídeo de novo. E eu demorei um mês pra entender que é o que eu gosto. Então, eu demorei um mês pra entender que é o que eu realmente quero. E pra ser mais específica, resumindo em uma palavra, eu estava com medo. Medo é a palavra. Eu tava com medo de não conseguir administrar uma coisa tão grande, porque querendo ou não é uma responsabilidade imensa na minha vida. Eu tava com medo de não conseguir juntar a minha rotina com a minha escola, com os meus amigos e com o meu trabalho. Medo. Medo é a palavra. E eu tava principalmente com medo de que as outras pessoas iam pensar sobre os meus vídeos. Hoje eu pergunto, por quê? Por que eu tava com medo? Porque eu tava pensando no que as outras pessoas pensariam sobre os meus vídeos, que eu mostro quem eu sou? Então, por que eu parei? Um me eu precisei de um mês pra pensar nisso. Por quê? Será uma coisa tão óbvia. Eu sempre estive pronta. Eu sempre estive. A única coisa que eu não tinha e agora eu tenho é que eu confio em mim mesma. MEU DEUS! Então, eu sempre estive pronta e eu só não confiava em mim mas agora eu acredito em mim eu sei que eu sou capaz e uma coisa que eu também não estava gostando é porque eu estava sofrendo um pouco de bullying sim, não é só você que sofre bullying a gente que tá atrás dessa tela também sofre bullying só que tem pessoas que não ligam e tem pessoas que ligam eu sempre falei que eu não liguei mas, cara, no fundo, machuca. É difícil você ver tanta pessoa falando mal de você sem ligar. Tem que ter uma, um, uma maturidade muito grande. Que eu acho que eu não tinha, mas agora eu tenho. Não é só os haters. Eram os meus amigos de escola que mais me magoavam. Então. Eu só agora não ligo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque se é uma coisa que tá me fazendo feliz. Porque eu vou parar? Porque outra pessoa tá me julgando. A outra pessoa tá me julgando porque eu tenho certeza que ela queria estar no meu lugar. Então, eu não vou parar nunca, nem por nada e nem por ninguém. Eu vou seguir só eu mesma, os meus objetivos, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu quero. Porque o que vai me impedir de ser quem eu sou? Então quando apontarem um dedo na sua cara e falarem que você não é capaz e que você não vai conseguir, não responde, prova ao contrário, prova que você consegue, nunca deixe ninguém fazer isso com você, nunca. E se fizerem, você não responde, só faz assim ó, e aí você prova o contrário para a pessoa, você prova que você é capaz, porque eu acredito em você, você tem que acreditar em você. Eu acredito, mas e você? Acredita em você? Então é isso que eu quero que vocês entendam Vocês têm que confiar em vocês Porque vocês são capazes de muita coisa Por mais que vocês achem que não E é isso que eu descobri Então esse tempo foi bom e ruim ao mesmo tempo Porque agora eu sei que eu sempre estive pronto Então não tinha por que eu parar Mas eu sei que se eu não tivesse parado Eu não teria aprendido isso aí então é isso gente, espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo E lembra Nunca responda um, um bullying com agressão. Responda com atitudes e palavras, porque eu tenho certeza que machucam muito mais. Eu acredito em vocês. Acreditem em vocês. Vocês são maravilhosos, cara. Vocês não, não sabem o quanto vocês são maravilhosos. Cada um de nós é perfeito do nosso jeito. Ser diferente... É muito legal ser normal e seguir tudo que a sociedade manda, os padrões impostos que, meu Deus, tem tanta gente que sofre, você sendo diferente, você sendo você, você tendo a sua própria personalidade, pensando, agindo, por você, você tá se destacando. Porque é o que vai se destacar? Um monte de gente normal ou uma pessoa diferente que faz a diferença. E é isso que eu quero que vocês entendam e sejam. É isso gente, eu prometo que eu vou voltar. Agora eu vou ter uma equipe que vai me ajudar e vai ser um muito profissional. Muito profissional não, né? Porque eu quero que seja meio zoeirinha, porque eu sou zoeira e eu quero mostrar eu nesse canal. Eu quero mostrar a vitória verdadeira para vocês, sem filtros. Entendeu? Então é isso, eu vou ter uma equipe que vai me ajudar, eu vou gravar por uma câmera e eu nunca vou perder a minha essência, podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar e eu acho que finalmente saiu o vídeo que eu queria, eu acho que finalmente saiu o resultado que eu queria. E você ficou até o final e escutou cada palavra que eu falei, sentindo aquilo, realmente refletindo sobre a sua vida, muito obrigada, eu agradeço de coração. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação... ativa a notificação... A notificação. E comenta aqui embaixo ou no meu Instagram, que é oficial sugestões de vídeos que eu possa gravar pra me ajudar nessa nova fase do canal. Eu vou marcar dia e horário pra postar vídeos semanais, então fiquem tranquilos quanto a isso. E é isso, eu amo demais vocês, saibam que vocês estão no meu coração. Não.